Olá pessoal, estamos aqui no canal dos esquisitos e eu sou o Cal. E vamos aqui jogar um mundo sobrevivente aqui. Aqui, porque aqui vamos criar um novo mundo. O Junior tá aqui atrás, tá? Ele pode falar. No mundo vai ser. Cal of C. De novo, tá calor, tá? Off C. Off, não, ele Off Cacau com 2K. Cacau com 2K não, hein? Cê, até agora não entendi por que é 47. Certo? Porque é a nossa Deleuze. Meu Deus! <risos> o quê? Agora que? a pessoa. Não importa se a pessoa sabe o nome daquele é que a gente mora. Então, digitei nos comentários daquele é que a gente mora. Então. Hum. Tá. Vou ficar fácil, porque eu sou muito. Basicamente, <risos> <rico. risos> eu pensei que você ia deixar. Eu não entendia por que é 47. Sabia que você gosta do número, mas Não do 4, mas do 7. Hum. Mas eu não entendo por 4 e 0. Hum. Acelera a edição! Tô jogando Minecraft no meu mundo sobrevivente. Tá junto O Juno tá aqui atrás. Tchau, tá, eu sou ruim no Minecraft. Tá, é, pegar a madeira, né? Pra fazer ele. É ver... Eu sou um membro de um outro canal, <risos> mas. Membro tocado. <risos> pega a madeira, pega a madeira, pega a madeira, pega a madeira. Ok, ok, ok, ok. Eu sou um galera no farse, cadê for meio? <laughs> eu acho que ninguém. Ah, tá com a minha skin! Agora que eu percebi. Que? Tá com a minha skin. Agora que eu percebi. Ah, mentira que lá não vai. Tá, eu, eu vou fazer uma farm. <risos> farm! <risos> a farm! <risos> eu chamo estudiado de, de trabalho, ele chama de farm. Pega. Aqui é melhor. Aqui é B. Dá um zoom aqui, pessoal. Esse, esse livro que receita é muito bom. Só tem uma, árvore. Ué, esquecendo do fone? <risos> Não, o áudio do computador tá, tá gravando, mas a gente esqueceu pelo fone. Pessoal, impressão minha? Oh. Eu sempre nasço aqui. <risos> não, aqui é que todo, toda hora ele tá nascendo. A gente colocou dois ar de cor e ele nasceu. É, pessoal. E o nome do planeta dele é da água. Estamos aqui no canal dos Esquisitos. Se inscreve. E não é. deixa de deixar o um like. É, é, é, é, é. Tá bom, pessoal? Tá bom? Tchau. Tchau. Gente, eu preciso... Eu preciso... Eu passo eu, eu, eu ainda não me acostumei com os botões do Minecraft. Tipo, os botões, não os botões hum, principais. É a lava. Tem pedra, minha de pedra. Madrinchini. Tem pedra, tem pedra. Tomara que tem carvão. Tcharam. É, não tem ovelha. ovelha. Pessoal, preciso de... Ovelha. Pessoal, vai cortar. Bem melhor. Ravataraka Wismu sajoso. O sol já subiu A cara tava canga. Conga, conga, Acelera edição oh! O sol já subiu A cara tava Ravataraka Wismu Sajosfa Que? Pão. Onde? Não sei A gente tá calou como se a gente tivesse no... Não, não tá igual, mas tá parecido Tá calou Tipo... O pessoal, nossa aqui! 30 graus de noite! Pessoal, tá muito calor, me ajuda. Aí, ele tá com a camisa que esquenta mais. É camisa de time. Coloca o time aí que é. O Edgar. O Edgar é o editor. Tá? O Júnior. Ah tá, o Edgar. O Edgar é o editor. E o Júnior é o ator. É, é o ator. Eu sou o ator. O é. Edgar nunca está presente. É verdade. Você conseguiu um Fel, sabe o que dá pra fazer com um Fel? Cortei o vídeo pela demora da mineração. Você não tem porta, pudo por Quebra uma pedra pra cima, sei lá, Não vou.. <risos> Espaço. Você, Você não tá conseguindo. Tô com fome, cuidar. Hum. Sério que é isso? Hum. Deus, deu mal travado. Não. É, é os esquiz... Ele está perdido. Tem um negócio voando ali. Uhum. Várias coisas voando. Meu Deus, gente. Tem um negócio lá. Onde? Onde? Lá? Uma vila. Como que eu vou pra lá? É só você dar a volta. Tá, esse aqui é botão. Sim, decoração. Deixa eu ver o que tem nessa casa. Ué. Ah. Hum. Hum. Hum. Hum. Do lado de foda. relaxa, pai. É pra ter um baú aí. Isso aqui, sim. sim, sim. Eu sei, eu sei, eu sei. Tem um baú, ah, mas é com certeza, <risos> ah, mas com certeza, só isso mesmo que eu preciso. Isso vai, vai, miau. O Mi clowning da pedra. Salto de qualidade, bons sonhos. Toda hora ele só corre e faz esse ah. Ele ficou dois minutos e meio procurando casas que ele não tinha explorado. Ah, mas com certeza. Ah. É. Isso acontece várias vezes. <risos> porra, que? Tá fora de mel. Não cabe mais, hein? Ah, entendi. <risos> que, que cabe. <risos> meu Deus, quanto speck de madeira que eu tô Pão Pão. Ah. É que tem pão aqui, pé. É que tem pão. <risos> o cara é de três. Pessoal, tenho mil pão. Pelo <risos> tem que comer. Você não vai morrer de fome. Pegamos! Pessoal, vai dar um corte agora. O que está que rindo? Porro! E pessoal, voltamos aqui, dar um corte insano, insano, ah, insano mesmo. Oi? Ah. Vá. Django! Tem jungle, vindo para a direita! Dá pra ver porque a gente pouco. Pessoal, estamos. Por... Voltamos, pessoal. Deu um corte bem. Ah. Meu passou, Deus! Foi. Peguei os dois Tá, ah, mas a única coisa que eu não posso é me esquecer não, ferro. o ferro? Ferro? Esquentou hum. Ah, tá aqui já Pega o carvão, pega isso aqui também Mais dois minutos organizando, trocando e fazendo coisas aleatórias Ah Tá, vamos ser aonde agora, Juno? Prontando Ah, pra ah. Ai, é verdade Eu ah. vou <risos> Que? Mas não um ferro? Frango? Um ferro? Não, é coelho. Coelho de um vidro de vidro. o dia? Ok, tá, vamos atrás agora de vila. Eu não nada. Que que é isso? Isso é raro? Mentira! Que que é isso? Primeira vez que eu vi. Será que é bagulho da nova versão? Que que aconteceu? um cacau, isso tem faz <risos> Você nunca foi na jungle Mas jungle é legal até, né? Depende do seu ponto de vista Por quê? Não sei, nunca vai ter vila Ah, para! Já ah, já foi uma! <risos> ah, para! Dei troca de vila Então, pessoal 30 minutos já E <risos> eu não fiz nada Não você pegou um monte de coisa O problema de você ter feito nada é que você nasceu no deserto Eu até não me assustei Ai ai O vídeo já tem 10 minutos Mentira, tem mais de 2 minutos Pera dez... Ah, Eu pensei que tinha uma bancada ali Moeda de trabalho Carvalho é bom Carvalho? Ai ai me Escurece do nada Ah, the... <risos> uh, Ah, Que? Direito e esquerdo. Aí é o spawner Cuida, cuida Coloca, tocha, tocha isso. Só uma tocha já é válida. É. <risos> Ai meu deus, pão. Pão. Eu sou mal aqui. Juno. <risos> Por que tem um monte de disco ali dentro? dos três do mesmo disco. Disco 13. Não dá pra colocar, né? Não. <risos> Não é errado. Tem dois balde. Tem o. Um teia, que você se pode pôr aqui. Ah, é, né? Pongo. E aqui? E, o... e a pó. Achei etiqueta e massa dourada. Etiqueta? Etiqueta. Agora tem as novas cavernas, né? Faz tempo, já não é mais novo. Daqui a pouco já tem outra atualização com os cascados. Todo mundo. To, os youtubers falam tudo o nome em inglês, daí eu falo tudo em português. gravei Pera. Tem carro. Tem. tem. hã? Ah? Não vi coisa. Não sei que tinha visto ferro Ah, eu mas com o tá, eu tenho que pular. Não. Ah, eu abri o I! <risos> eu apertei no E. Eu querer. Inventory. E sem querer. Inventor. Ó, ah, é ah, viu? Eu falei que agora ia. Hum, eu, tava eu, que, eu, eu tava olhando Eu tava vendo que o S era do lado e o A é do outro. Mas o S é pra baixo. É pra. <risos> pra baixo? A bilha. B! B. Ovelha. Que... Onde? Na sua frente. Meu Deus, o que, que é isso? Você decide. É um programa da Globo? Na é Globo? Exato. Eu acho que é Se você tem mais de. Se você já passou os 40, você sabe que é o. o... Como é que é o nome? Você decide. Ah, se você não assiste a novela, você também não sabe o que é o Você decide. Ok, Eu vou Pera, tá certo. Tá bugando minha mente isso. <risos> isso tá lá ah, mente. mas eu vou descer. Deixem. Mas isso vai ficar pro próximo episódio. Pessoal, no próximo episódio veremos o que está por vir. Tchau, pessoal. Oh, oh. Tchau. Se inscreve no canal, deixa o like. E não, não esquece de compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos. Eu não vou cair, tá? Não esquece de compartilhar para todos os seus amigos. Deixa o like. Falou tchau!